Hey guys, how's it going? Aqui é a Macena da English Experience E chegou mais uma vez já aprendermos um novo phrasal verb O phrasal verb de agora é com o verbo to ask Que a gente sabe que significa perguntar Mas e quando ele vem acompanhado do out? No caso, to ask out O que será que ele passa a significar? Então acompanha esse vídeo até o final Mas antes já deixa seu joinha aqui Porque assim você deixa o teacher ó, mega felizão So, check it out! Bem, esse phrasal verb to ask out significa convidar alguém para sair. Então, por exemplo, aplicação numa frase. I will ask her out. Eu vou convidá-la para sair. And what about you? Who are you going to ask out? E você? Quem você vai convidar para sair? Bem, se você gostou, curte, comenta, compartilha. Lembra de se inscrever no meu canal também, ok? See you!